Percebeu? Que cê não tem a disciplina Por isso agora eu o seu enterro Eu ganhei com a minha rima Já você tentou virar o jogo em cima do meu erro Essa é a nossa diferença Que eu te provo meta e que vocabulário Tenho flow, faço show, eu ganho independente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 Que se vende eu por um preço? Eu vendi por um preço, você que ficou um afoito. Eu tô com alto valor no mercado. E olha que a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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Lá cê você fala da careca, só que tem umas coisas que eu entendi. Toda vez que eu tô rimando, você sabe que eu tô animando quando eu faço free. Você sabe que isso aqui é os ilusão, e agora eu tô virando sensei. A minha careca brilhando no estilo piso. ativa o hack do rei. E então você sabe que eu sou um não demais, você tenta na sua parada. Toda vez você chega, só que você nunca tá mandando sua improvisada. Até porque... Sabe que eu tô fechando e é óbvio O meu caixão é dentro do oficina Você é magrinho e cabe uma caixa de fósforo Não mano vai vendo como é que eu rimo de novo Eu cago dentro da casa de fósforo Porque é só o Johnny ativa que a batalha pega fogo, eu vou um de ilusão, Vai pelo como é que você é fraco Falou. Não importa, mas pra mim você é fraco Você vai causar seu próprio assassinato ha, Quebrou o flor manjado, qual foi da sua neguinha? Acabo time tranquilo, cê sabe que eu sou do ano só seu caminho. mim Que que tá acontecendo? Meu mano, que que aconteceu? Chamaram os ilusão, mas apareceu o Winnie, Só que o Winit cresceu Ainda bem que é o Winit cresceu, só que você não se esquece Então se no caso eu sou o Winit, daqui a pouco eu te mato E que é a minha vaga na FMS oh, Além de rimar, além de te assassinar, eu vou estar apresentando e tá gritando 3, 2, 1 tempo. Oh!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 porque quando eu rimo deixo sua vida trágica Eu faço mágica, pique mago De mim você não ganha Sabe muito bem, truta que você apanha Até porque você veio de bag Te mando pro caixão pra você conhecer a Hebe Rimas o cante te concebe Eu não sei se essa rima se entende Mas tudo bem, vou preparar um caixão Tá tranquilo mano, vou te pôr contra dente Não adianta meu mano, você contrai Se sabe que a derrota hoje te atrai Se sabe que a rima boa a apegue Não sei se o seu crânio vai arrebentar a bag Pegue Acho que o seu que vai arrebentar Porque vai ser aqui que eu vou te carregar Meu parceiro, vou levar embora, calma e devagar Depois da batalha com certeza eu vou matar Porque você é fraco, e vai morrer sozinho Se me mandar pro caixão carrega ela dar um selinho Enquanto você fica fudido aí com uma rima que preste Lembra até do verso do da leste. Enquanto você falou sobre minha bag Parceiro, aqui dentro tem vários vagos, inclusive bem mais rap Do que você, tem dentro da sua cachola Porque você desenrola, não, você só faz os caras chorar Por isso mesmo vai embora Porque não tem uma rima boa pra mandar E quando eu falo que ele chora, né, de emoção e nem que você é bom, é puta que pariu, perdi meu tempo vendo ele rimar. <risos> Eu então mato esse cara no tempo a plateia. Nem precisa pedir na ideia Essa é minha alcateia Hoje esse leão que vai rugir Faço rima Como se eu fosse Um lobo solitário na caverna Hoje o Prado Trouxe uma rima decorada Mas amigo, eu vou quebrar a sua perna Fica suave, mano Hoje é dia de sopa Vem de garfo ou de colher Sabe que eu tô rimando a mais de 10 arroba Vagabundo tá ligado Quer que vacilar quem quer É por isso que eu não vou a montanha Mas pode ter certeza que ela vem a Maomé No instrumental você tá rimando mal Todo mundo sabe que o Prado é bom de boné ah, Tá, mas você sabe que eu tô invocado Hoje eu vim pra te matar Porque eu sei muito bem que você tá atrasado Eu já tô ligado que isso aqui é 30 segundos Tudo que eu precisava pra matar sem balaclava Porque eu sempre tô botando a minha cara Você pode ter certeza que eu te mato com uma palavra Tá bom, todo mundo gostou, agora posso matar o parceiro? Não sei como que vai ser, essa batalha aqui nem vai ter um terceiro uh! e Você é pouca marcha, não mandou nem um papo verdadeiro o Prado só é bom de boné, o Nelson só é bom no Rio de Janeiro. <S birthday> é o o -o -o e agora eu vou acabar com você, você tá ligado que a gente engatilha, nem precisava gastar segunda bala, mas agora eu vou acabar com a sua trilha, e agora que seu ciclo se encerra, você é sozinho porque você não tem família, é um lobo solitário porque não tá na guerra, e nenhum lobo quer colar na sua matilha. Ah, aproveita os segundos, acabou sua vida Testa oh, oh, oh. meu mano, cê tá de partida oh. Aproveita seu trago, que hoje eu estrago sua vida oh. Faço minha punchline hey. Aproveita seu trago, porque já passou das 8 miles oh. Vai tomar um couro, cê sabe muito bem Quando eu faço freestyle, você cê sabe que eu oh. causo o apavoro oh. Claro que eu causo o apavoro oh. ah. Aproveita mano, seu boro.